Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Vamos conversar hoje sobre pirâmides, tá? Vamos ver tudo sobre pirâmides. Área, superfície, volume, tá bom? Então acompanha aí. Bom, vamos lá. Então eu vou começar com a definição de pirâmide. E vou partir desse, dessa... Desse desenho que eu fiz E vamos verificar o seguinte, tá? Então a definição, lembrando todas as definições Isso que a gente está trabalhando aqui Está no livro Fundamentos de Matemática Elementar Volume 10, do Dolce Pompeu, tá bom? Então vou seguindo um pouquinho as definições E o que a ideia é que ele este, está usando, certo? Então vamos lá então, a definição bem clara está ali no. Não vou escrever ela aqui, só vou comentar. E aí a gente acabar, vai, vamos projetar essa a pirâmide. Ali diz o seguinte: que, dado um plano alfa, está aqui, dado um plano alfa, um polígono ou uma superfície poligonal aqui pertencente ao, ao plano alfa e A, B, C, D, enfim, até M, N, enfim, pode, posso ter um polígono de, de N lados né e um ponto fora deste plano. Tá? Então tem que ter um plano, um polígono, uma superfície poligonal no plano e um ponto fora do plano. A pirâmide será... Boa, a pirâmide é definida por todos os segmentos que ligam o vértice a esse polígono em alfa, tá? Então, esse conjunto de todos os segmentos que ligam o polígono essa superfície poligonal em alfa e tem a outra extremidade em V, nesse vértice V, vão definir uma pirâmide, tá? Lembrando que a pirâmide vai ter uma altura, eu vou entrar em mais detalhes na sequência, que é a distância de V até o plano alfa, tá? essa distância tem que ser perpendicular ao plano, ok? Então, definido a pirâmide, aos elementos, vou trazer em destaque aqui, ele vai possuir, ele possui arestas, possui triedros aqui... Ele possui uma altura, como eu já defini antes lá, é essa distância do vértice até a base, que é uma distância, então aqui ele deve formar, deve, deve formar uma, um ângulo reto com a base. E arestas laterais, tá? possui arestas laterais, que, é, que são esses segmentos que ligam o vértice aqui ao vértice, a cada vértice da base desse nosso, dessa nossa pirâmide. A natureza da pirâmide é definida de acordo com o polígono da base, então uma pirâmide que tem a base em forma de triângulo é uma pirâmide triangular, um quadrado, pirâmide quadrangular e assim por diante, pirâmide pentagonal, hexagonal, dependendo do polígono da base. Algumas relações aqui importantes, estão ele vai possuir, toda a pirâmide vai possuir uma base, n faces laterais. Esse n é de acordo com o polígono determinado pela base. n mais 1 faces, serão n faces laterais mais a base. Então, n mais uma faces, n arestas laterais, 2n arestas. Vamos ter sempre uma aresta aqui e outra na base. 2N diédros, N mais um vértices, então os N vértices aqui da base, mais lá de cima da pirâmide, e N mais um ângulos poliédricos e N triédros. Os triédros eu já tinha marcado aqui embaixo. Para a pirâmide é válida a relação de Euler, ok? Então, vamos para a próxima. Pirâmide regular. Tá? O que é uma pirâmide regular? A pirâmide regular ela tem que ter duas características. O polígono da base, esse polígono da base é um polígono regular e a altura da pirâmide deve coincidir com o centro deste polígono, tá? a altura dessa ou o vértice tem que ser bem perpendicular ao centro do polígono da base, deste modo nós temos uma, uma pirâmide regular, vale destacar aqui que nós temos o apótema da base, que é a distância então do centro até cada aresta, tem que ser igual, ele é um polígono regular a qualquer uma delas, e temos o apótema da pirâmide, então não conf vamos confundir o apótema da base com o apótema da pirâmide, o apótema da pirâmide vai ser a altura de cada um desses triângulos, cada face lateral, cada face é um polígono, é, é um triângulo, então essa altura do triângulo é o apótema uh, da pirâmide. E aí temos ainda um caso específico, que é o tetraedro regular, que é um... Então temos duas definições do tetraedro aqui, o tetraedro é uma pirâmide regular, tá? e além disso, o tetraedro regular é um tetraedro que tem seis arestas congruentes entre si. Tá? E assim a base, então, vai ser igual a qualquer uma das laterais deles, tanto faz o lado que a gente vira o tetraedro regular... Ele vai continuar tendo a mesma estrutura, certo? E agora vamos para o volume de uma pirâmide, tá? Para a gente poder entender o volume, é, eu trouxe um tem um esqueminha aqui que é bem interessante. Dado um prisma triangular, um prisma triangular, aqui eu vou mostrar nessa figura eu mostro que eu posso quebrar qualquer prisma triangular em três pirâmides triangulares ou três tetraedros, tá? Equivalentes entre si. Esse, esse. aqui eu tenho o prisma, o prisma ABCDEF e veja que avalinho o seguinte, ó. ABC, tomando ABC como base e E como vértice, vou desconectá-lo aqui e vou ter então ABC como base e e como vértice eu tenho um tetraedro que é a basezinha dele, ok? E sobra essa parte aqui. Agora, deste eu posso destacar DEF e F como base e C como vértice e o que restar vai ser ainda um D A como base e C como vértice, isto ou a, C, D e E como vértice. Bom, enfim, olha ah, como eu posso. São três tetraedros retirados deste prisma triangular. E olha como eles são congruentes entre si. Veja que essa base é congruente é lá em cima, se assim, ele é um prisma, né? Então, esse, esses dois aqui, esta parte, essa base é igual a essa base aqui. E eles têm a mesma altura, já que eles iniciam aqui em cima, e esse vai até lá embaixo. Então, são congruentes entre si. Da mesma forma, aqui eu tenho, tomando assim, ele vai ter o lado congruente aqui, congruente a esse. Tá? E da mesma forma, ele tem esse lado congruente a esse também. Então, ele vai dar três tetraedros semelhantes entre si. Então eu posso dizer, e aí isso leva, vai nos levar a, a questão de que o tetraedro é um terço do volume do prisma que, está, que ele estaria contido. Tá? Isso a gente vai ver agora na sequência. Então vamos para o volume do, do tetraedro. E com base no que a gente acabou de fazer, nós podemos quebrar esse volume do prisma na soma desses três tetraedros, ou escrever então que três vezes o volume do tetraedro e, e aí o volume do prisma é base vezes altura, então nós podemos escrever que o volume do tetraedro é um terço da base vezes altura, tá? Volume do tetraedro. Daqui nós vamos migrar para essa fórmula e ver que ela funciona para qualquer pirâmide, não apenas para a pirâmide de base triangular, para o tetraedro. Tá? Então avalie o seguinte, toda pirâmide pode ser quebrada em vários tetraedros, ou n-2 tetraedros, considerando a sua base. Veja aqui com, no exemplo como mostra a figura. Tá? Eu posso quebrar como vários tetraedros, dependendo do seu tamanho, né, da sua base. Vamos escrever assim então. Então cada tetraedo pode ser escrito como um terço da base 1 um vezes altura, mais um terço da base 2 vezes altura, cada uma dessas bases correspondentes. Podemos colocar em evidência esse 1 um terço aqui. Podemos colocar em evidência 1 um terço mais a soma das bases 1 um, mais base 2 até a enésima base vezes a altura, que é a mesma para todos. Ora, essa soma das bases não é a área do polígono que forma a pirâmide, então a gente pode muito bem utilizar então, um terço vezes a base da pirâmide vezes a altura. Então, ela funciona não só para o tetraedro, que a conclusão então. O volume de uma pirâmide é um terço do produto, um terço do produto da área da base pela medida da altura. Bem simples. A questão maior é calcular essa área, esse polígono que vai estar definido aqui na base. Certo? E aí, para concluirmos, a mais algumas alguns elementos aqui. Corre aqui. E aí, por fim, a área lateral e a área total da pirâmide. Lembrando que aqui não vai se acrescentar muita informação nova, porque nós vamos utilizar de recursos que a gente já conhece. Primeiro só a área lateral da pirâmide, vai ser a soma desses, da área de todos esses triângulos que formam cada face. Tá? Então basicamente o que nós vamos ter que fazer é para a área lateral, é, aqui a aresta da base vezes a altura do triângulo que vai ser o apótema da pirâmide cuidado a altura desse triângulo não é a altura da pirâmide é o apótema da pirâmide então basta multiplicar a base vezes aqui a altura e multiplicar pela quantidade de faces que nós teremos tá bom e agora para concluir a área total de uma pirâmide é a soma das áreas das faces laterais com a área da base. Bom, a área da base vai depender então do polígono que se referir, mas veja que eu posso muito bem utilizar o apótema da base e o apótema da pirâmide ainda fazendo, uh, utilizando o semiperímetro, posso fazer inclusive para a área lateral e a área da base. Tá? Então, fazendo da seguinte forma, deixa eu descer só mais um pouquinho aqui para gente... conseguir visualizar tudo, porque a área lateral eu posso muito bem escrever como semiperímetro vezes o apótema da pirâmide e a área da base, como eu já tinha definido aqui em cima, que é o semiperímetro vezes o apótema da base. Então, a área total vai ser... Semiperímetro multiplicado pela soma dos apótemas da base mais da pirâmide. E aí o volume, também uma outra maneira de a gente, que a gente pode escrever, então, em função do semiperímetro, é um terço de semiperímetro vezes o apótema da base vezes a altura. Ok, pessoal? Aqui praticamente fizemos um resumo, faltou só a parte de tronco, mas quase tudo sobre pirâmides. Falou? Então, até mais!